Sua mãe A melhor atiradora em todo o herente de... <risos> Velho barrigão Coitadinho minha é um molenga que tem medo de Morrer! Qual a mesma calamidade? Hein garçom, dá é uma Pinga! Olha a pinga! Que isso? Procurado mil dólares de recompensa mais de mil dólares Nossa Vou ficar de olho bem aberto atrás desse cara A gente espera dez segundos E tem um lindo retrato toda vez <risos> Olá amigo, tá procurando alguém? É, vou pegar esse cara gay Pra ganhar a recompensa <risos> É, que cara mais Cara de pau e é ele mesmo. O chão todo Mãos vinho. Que bosta, hein? Aí vem ele, vou me esconder aqui. Eu vou me esconder aqui. <risos> Saia com as mãos pro alto. <risos>